Olá, ah, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Stefano, eu sou coordenador comercial aqui da Automatiza e hoje eu vim apresentar para vocês o equipamento de corte digital a laser para rótulos e etiquetas, a Miragraph. A Miragraph ele é o único equipamento fabricado na América do Sul com essa tecnologia pela Automatiza, então é um equipamento de fabricação nacional. Com a Miragraph você tem diversos tipos de beneficiamento de material, então você pode fazer o meio corte, o corte total, o picote, codificação, enfim, você tem uma infinidade de trabalhos que você pode fazer que só trabalhando com a configuração da máquina. Então você vai economizando trabalho, né? tempo, e isso tudo influencia no teu custo de material. Né? Você pode fazer o corte total, que é um corte para você fazer etiquetas, crachás, tags. Você pode fazer o meio corte, que é o um corte para os adesivos. Você consegue manter um parâmetro bem bacana e aí você não precisa estar se preocupando se vai arrebentar na hora que o funcionário for esticar ou tiver algum tensionamento, ele não vai arrebentar, ah, então você consegue trabalhar com isso. E daí também você consegue fazer o picote, né, para quando você for fazer alguma etiqueta que você precise destacar ou que você vá fazer vários processos, não só. Uma das vantagens da Miregraf é que no mesmo processo você vai poder fazer meio corte, picote, codificação corte total passando uma vez só o material. Eu vou mostrar para vocês agora essa situação. A gente vai fazer um meio corte, um corte total e um picote e a gente já vai botar para desesqueletar também. Então aqui a gente está trabalhando o picote, o meio corte e o corte total. Né? Então você passa uma vez só na máquina e o material sai pronto para ser mandar para o seu cliente. Além do que a gente viu aqui, que você consegue trabalhar várias técnicas numa só, a gente ainda consegue fazer na máquina a codificação. Você consegue trabalhar com números sequenciais, é, QR Code. É, se precisar fazer alguma marcação específica em algum ponto específico da etiqueta, você consegue fazer nesse equipamento. Esse tipo de laser ele não vai dar uma reação com a tua etiqueta, ele vai evaporar a tinta, né? ele vai tirar a tinta. Sempre quando você for começar um trabalho, você vai salvar, vai ficar lá na sua biblioteca de arquivos. E sempre quando o um operador for pegar o material e sabe se que a mídia é a mesma, você não vai precisar mais perder tempo. Esse arquivo já está parametrizado, só importa o desenho do cliente e usa os mesmos parâmetros. Você vai ganhar tempo, é, você não vai precisar fazer o investimento em facas, né? porque ele só vai importar o arquivo e também facilita para o operador. Né, o trabalho. Né? Todos os custos que você tem como armazenagem, remanufaturar, é, fazer aquisição de facas novas, quando você adquire o, o nosso equipamento, isso você vai abrir mão, porque as facas vão ser todas digitais. A família Graf, por mais que ela é um equipamento moderno, sofisticado, que tem uma alta tecnologia investida nela, é, isso facilita, porque ela é um equipamento que para o operador ela fica muito fácil para trabalhar. A gente trabalhou de uma forma muito concreta para pegar e fazer. A gente vai usar a melhor e maior tecnologia possível para que possa facilitar para o colaborador. Ele é composto da seguinte forma, né? a gente tem um eixo de alimentação, né? que é um eixo desbobinador. Todos os eixos que são de alimentação e para rebobinar, eles são eixos que são pneumáticos, né? para que você possa travar o material. Ou se você trabalha com muita frequência numa mídia de largura específica, é, você tem os batentes também que a gente tem, os batentes em poliacetal, que aí você só vai colocar ali o, o eixo é pneumático, você não vai precisar estar tá calibrando ali na, na, na régua né, do eixo. É, você só vai bater ali, encostou, trava ele de forma rápida. Esse equipamento também está composto com um acessório né, que é a laminação a frio, certo? Que ela faz essa laminação antes do corte a laser. Tá? e ela vai garantir para você que a solda entre os dois materiais vai ficar perfeita sem marca, sem bolhas, então você vai deixar o seu material resistente com uma excelente qualidade a gente tem aqui também o alinhador de borda né? que ele vem para as duas versões de máquina, que a gente tem essa máquina na versão de 200 milímetros para mídias até 200 mm seria o equipamento dois eixos e eu tenho um equipamento três eixos para mídia até 350 mm Todos esses acessórios que eu estou passando eles são para as duas para as duas versões de equipamento, né? Vai depender da sua necessidade. O alinhador de borda ele vai garantir, né, que a sua mídia ele vai entrar centralizado, né? Porque dependendo da velocidade que você for colocar e dependendo do material que você for trabalhar, ela pode, ela pode, ele pode ser instável. E aí essa instabilidade o alinhador de borda ele vai garantir para você. Depois a gente tem aqui também a, a mesa de emenda, que ela serve para que você possa utilizar o restante do material antigo como guia para que você consiga puxar o um material novo. Então você ganha material e ganha tempo. Ela também conta com o um sensor de marca, ele tem nas duas opções, o sensor de marca, ele tem monocromático e policromático. Então ele serve justamente para você cortar as mídias impressas então ou você pode fazer uma marca de 5 por 5 milímetros na sua mídia você vai calibrar a máquina para cada vez que ela encontrar essa referência ela vai fazer o disparo do laser no momento correto então se o teu material por algum motivo tiver algum problema de impressão na forma longitudinal ela vai fazer essa correção justamente quando você for trabalhar com sensor de marca se você tiver algum rótulo que tem alguma área maior que 5x5 né? Tipo, ah, eu tenho aqui uma área branca 5x5 que é onde eu vou colocar a validade do meu material ou o lote do meu material, do meu produto né? É, você pode usar essa área também como marca Então você não precisa fazer uma referência específica para o material né? Você pode usar sempre aquela área ali como reconhecimento tá? E isso é bem bacana também que você também ganha bastante tempo Quando você for cortar, fazer é, corte total e aí as peças prontas ou os resíduos, conforme o vídeo que a gente mostrou, ela vai para um dispenser que fica aqui na parte de baixo da máquina, ou você pode trabalhar com a mesa totalmente fechada quando você for trabalhar com meio corte. Então aqui, vai, aqui a gente tem o velocímetro da máquina, né? pode-se dizer que ela vai... é onde ela vai te dizer qual a velocidade que ela está trabalhando. A gente tem uma função da máquina que foi desenvolvida pela automatiza, pela engenharia da automatiza, que é o Stop Mark. Então essa função, é, você vai poder cortar uma área maior do que a área de trabalho no sentido longitudinal, né? então você vai fazer o corte em uma, duas ou mais etapas, isso você pode fazer com sensor de marca ou sem sensor de marca. Hoje a gente vai apresentar para vocês aqui ela trabalhando sem o sensor de marca, numa área maior do que 350 e a gente vai mostrar para vocês aqui agora, vamos acompanhar? Vamos fazer aqui agora o corte o Stop Mark com a área maior do que a área de trabalho da máquina. Tá? Você vê, ele faz a primeira etapa e depois ela continua a segunda etapa. Então, pessoal, aqui a gente tem o nosso rótulo, né? Então a gente cortou com 500 milímetros, certo? Maior do que a área de trabalho dela. E se você precisar fazer maior ainda, ela vai fazer. Passando do, do, do, do conjunto de tração, a gente já aplicou aqui, tirou o, o adesivo do esqueleto, né? Então a gente já separou ele antes de chegar na dileteira. Tá, então, ah, subi ele, coloquei no eixo rebobinador da esqueleto, do esqueleto do material, né, do resíduo do material. E aí aqui a gente tem a parte do, da geleteira ou refilador, né, que é onde vai dividir o seu, a sua bobina. Né. Então o que acontece? Aqui ela vem com quatro lâminas, né, até quatro lâminas. E se você precisar mais, você pode adquirir é, mais lâminas também. Não tem problema, tá? Geralmente para equipamentos aí com 350 milímetros igual a esse, você trabalha com uma demanda muito específica de materiais pequenos e quer aproveitar a mídia né, pegar a mídia de 350 e refilar ela em cinco, seis rolos, a gente tem um pacote adicional e você adquire ele e aí você recebe o equipamento com seis ou até oito lâminas se precisar, tá? Então aqui ela trabalha com com lâminas tá? que ela tem um ponto de ataque específico justamente para te dar uma maior vida útil e te dar um acabamento melhor de corte e também ela tem um ajuste fino aqui que na hora que o operador estiver calibrando a máquina se ele quiser subir o corte ou descer o corte ele vai conseguir aqui nesse manípulo aqui ele vai conseguir levar a geleiteira para a esquerda ou para a direita então saindo do, da parte da geleiteira, a gente tem o eixo rebobinador esse equipamento aqui, ele tá com dois, ele tá com eixo rebobinador adicional, justamente pelo fato de o cliente, se você precisa é, dividir os seus rolos em mais é, de um, mais dois ou três, enfim, rolos diferentes, você já em, rebobina ele em etapas individuais, né? E assim, você poderia intercalar, né, se você quiser trabalhar com cinco rolo, então você bota, trabalha com três em cima, o distanciamento aqui, e dois embaixo, porque daí ele já sai pronto para você embalar e mandar pro seu cliente, tá? Isso aqui é bem bacana, porque assim, ó, é... esse equipamento aqui, ele vai te proporcionar, é, diante de todos os benefícios que a gente passou, a principal deles é que você vai pegar um nicho de mercado, que é o de micro e pequenas demandas. Tem o custo de ferramentas para poder desenvolver o teu trabalho e o teu processo de uma forma bem rentável e bem produtiva. Materialzinho desesqueletado, corte total, picote, né? ó, certinho, não rasgou o liner, tá, ó, pode forçar ele que não rasgou o liner, então assim, você consegue parametrizar a máquina e ela vai te entregar o melhor resultado possível, né? ó, todo o picote. Tem outro material aqui também, corte total, corredondo, que a gente refilou o material, né? então mesma coisa. Corte preciso, picote, mesma coisa, material fica com excelente qualidade. E lembrando que você passou uma vez só o rolo, né? A automatiza, ela se preocupou realmente em deixar o equipamento pronto para você colocar no seu ambiente de trabalho, tá? E também assim, ó, você não tem nenhum tipo de problema contra é, a questão de normas, né? Então assim, o equipamento ele está normatizado com a NR12, tá? Então ele tem um botão de emergência de fácil acesso para o operador, caso venha ter que fazer alguma intervenção, tá? E todas as portas aonde vão causar risco eminente ao colaborador, ao operador, ela tem sensor. Então eu vou colocar o equipamento a trabalhar e a gente vai ver como é que funciona. Ó, precisei intervir, o operador acha que vai conseguir intervir, né? Ele abriu, a máquina parou. Ah, tá, precisei é, voltar ao trabalho, não tem problema. Você fechou a porta, você vai dar um ok para o software, dizendo que está tudo ok e você vai voltar o corte. Mesma forma, precisei fazer algum tipo de intervenção. Ah, o operador sem querer abriu. Dessa forma aqui, é, o operador ele não vai ter risco de, de trabalho. Tá? E aí você também tem um equipamento certificado com NR12. A gente vai deixar aqui no rodapé do vídeo também o nosso site. Tá, nos acompanhe lá, o YouTube, é, o nosso contato também, o WhatsApp, qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato conosco que a gente vai lhe atender, vai lhe apresentar o equipamento, vai apresentar os benefícios se ficaram alguma dúvida, tá? Valeu! Obrigado e um abraço a todos!